Para este programa, eu trouxe uma ideia fenomenal. Um tabuleiro decorativo. tabuleiro decorativo? Espera aí. Um tabuleiro daqueles de, de a gente pôr as coisinhas e levar um para quem não almoçar à esposa, a esposa? Exatamente. Tem dupla função. Tanto dá para isso, como com peça decorativa. Encostas ali uma parede, cinco estrelas. Excelente, excelente ideia. Mas como é que pensaste isso? Olha, muito simples. Fui à Leroy Merlin. Arranjei uma prateleira já que é a medida que eu quero, que é 30 por 60, que será a nossa base e que tem tudo a ver com o projeto. Depois foi à parte de cerâmicas, sim, cerâmicas, e arranjei esta pastilha. Vidrada, azulinha, tem a ver com as riscas. Ou seja, lindíssima. E agora eu quero colá-la aqui na nossa base. Ok. Mas vamos Muito fazer bom. isto. Sim. Epá, é assim, nós temos várias soluções, mas como isto é um tabuleiro, não tem que levar nada de, de especial, o que nós vamos usar basicamente é usar um ou um cola para fixar isto ao tabuleiro. Vamos a isso? Bora? Vamos! Bom, para colar isto não é preciso aqui espalhar muita cola, isto basta um zig-zag e dois, dois centímetros entre elas, de maneira a que a pastilha adere perfeitamente. Agora vamos à pastilha. Sim, sim. Carlinhos stop! Sim. Há aqui um pormenor importantíssimo que ainda não te disse. Temos que deixar aqui um espaçamento que eu quero colocar estes beats. Eu já explico porquê. Podias ter mais cedo, não é? é. Agora sugeriu <risos> tudo a Vela. <liveira>. Limpas. <risos> As pastilhas não cabem aqui neste tabuleiro, não é? E como tal, este bit vai ocupar aquele espaço. O que nós vamos fazer é simplesmente broxar, cortar a pastilha. Pastilha, a rede. Mesmo. Os bits cabem aqui. E agora qual é a ideia? Agora cortamos os bits à medida do tabuleiro, pintamos de preto. Spray que é mais fácil. Colocamos os puxadores, que neste caso são as pegas do tabuleiro, e no final, no final não, tomamos aqui a pastilha e no final agora sim colocamos os patins, para não riscar o móvel. não, não risco o móvel, bem. <risos> Antes de aplicar os bits, eu vou ter que pintar porque vai ser a spray e não convém pintar a spray no tabuleiro. E, e depois vou ter que limpar os restos de cola que existem no tabuleiro, em toda a volta. Vamos passar um bocadinho à lixa para retirar os cantinhos que podem, podem alijar e... e o Rodolfo também. Gosto isto tudo para perfeição. São aqui em tinta não convém aplicar tudo uma vez, aos poucos e à distância também 20 a 30 cm. Agora, como um toquezinho final aqui de mestre. <risos> Ui. Olá, mas lá, lá. acabas assustado. Muito bonito. Muito bonito. Então é que a gente fixa isto, sabes? Diz-me tu. Pronto, <risos> o que é que acontece? Nós quando aplicamos aqui a, a cola nisto e tu queres um tabuleiro com pegas, se a pessoa puser muito peso, a cola pode não ser o suficiente. E para isso o que é que vamos usar o próximo puxador, já traz uns parafusos um bocadinho maiores. Nós vamos fazer um furo direto e depois apertamos por cima e fica resistente. Espetacular! Se ah, é o mestre és tu! <risos> por fim, falta só colocarmos aqui os patins por baixo, que é para não riscar, não é? E depois, de tomar isto tudo! Óbvio! <risos>